Há muita gente que todos os dias atravessa da margem sul do Tejo para Lisboa para vir trabalhar de barco. E o transporte marítimo é uma das partes do transporte coletivo que é muito importante. Ao mesmo tempo que atravessamos há tanta gente que está presa nas filas das pontes no seu carro individual porque este transporte não lhe serve. E hoje viemos andar de transporte coletivo para chamar a atenção de duas coisas fundamentais. A primeira é a absoluta necessidade de mais transportes coletivos, nas suas diversas formas. Precisamos de mais barcos e de barcos com melhor qualidade, mas precisamos de mais comboios, precisamos de mais autocarros. precisamos de transportes coletivos que se adaptem à transição energética e esses são fundamentais e o investimento nos transportes coletivos, não só nas áreas metropolitanas, mas também fora das áreas metropolitanas, tem de ser um compromisso da próxima legislatura. Nós valorizamos muito o percurso que fizemos entre 2015 e 2019. Lembra-se com certeza em 2015 a direita estava no caminho da privatização da carris, do Metro, dos STCP no Porto, enfim, ia privatizar tudo e os espaços tinham subido um enorme aumento. Parecia impossível ter uma política diferente e não foi. Houve a força suficiente para reverter as privatizações dos transportes coletivos e houve a força suficiente para baixar muito significativamente o preço dos espaços e quando fizemos aliviámos a carteira de milhares de famílias em Portugal. Esse caminho foi muito importante, mas não chega, é preciso dar um outro passo. E o outro passo é garantir que os transportes coletivos são melhores, mais eficientes, mais confortáveis, servem melhor a população, nas áreas metropolitanas e em todo o país, há muitas zonas do país em que nem sequer é oferta de transportes coletivos, e fazer o caminho para a gratuitidade dos espaços.